Bom dia! Muitas vezes uma pessoa faz uma dieta e não consegue pegar o resultado dessa dieta. Por quê? Porque o que ela realmente precisa é de um treinamento online onde tem vídeo-aulas que, que ensinam passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e não pegar uma coisa que ela... Ah, eu acho que se eu pegar essa dieta vai, vai dar certo. Por quê? Porque cada organismo de cada ser humano é diferente. Um medicamento que traz, por exemplo, um efeito para mim pode não trazer um efeito para ti ou pode ser vice-versa. Então não é para fazer qualquer dieta. O que você precisa é de um treinamento online onde tu pega a informação de através de, de alguma, alguma plataforma